Paz do Senhor a todos, irmãos. Eh, o que esta diretoria e as pessoas que o que acercam, que a que acerca, vem fazendo com a nossa igreja, querendo usurpar e chamar para si a responsabilidade e todo o bônus. Do trabalho de é, verdadeiros homens que deram suas vidas, seus bens, suas saúdes, seus tempos para a edificação desta tão gloriosa igreja na presença de Jesus. O que esta diretoria quer fazer se apoderando e usurpando para si o domínio não é, desta instituição é no mínimo duas coisas. Ou uma clara evidência de idiotice, aliás, são três. Ou uma clara evidência de idiotice, a pessoa que é idiota, ou as pessoas que são idiotas, que não têm conhecimento de um todo, não têm uma visão ampla e irrestrita, mas são miopes, mesquinhas e não enxergam, além do seu nariz, um palmo, porque não veem a grandeza desta obra tanto é, no seu início como na condução e no futuro. Não enxergam, tá certo? Então é uma forte declaração dizendo eu sou idiota ou nós somos idiotas. A realidade é esta. E em outro extremo, eu disse três coisas, em outro extremo é agir com o mesmo sentimento diabólico, satânico, que dominou Satanás lá na eternidade, quando queria reivindicar para si o domínio, a glória e o lugar de Deus. Tá certo? E uma terceira posição é achar também que todas as outras pessoas são servas deles, que eles foram excluídos. Exclu... É foram, é, me fugiu a palavra agora, como é uma palavra tão simples, que eles foram escolhidos para reinarem, para é, fazerem uso de todos os recursos de todas as pessoas que estão para lhes servir, e que as outras pessoas não são, nada significantes nesta obra. Então, são esses três pilares que pessoas, como essas, essas que estão pensando que a Igreja de Deus é, agem. tá certo? E que alguém se dobre, alguém aceite, alguém não veja. Nós aqui, como arautos, como autênticos servos do Senhor, ainda que nos custes altos preços como tem custado, não nos calaremos, mas nos oporemos definitivamente, energicamente e mostraremos o erro e as pretensões que são malignas. Ora, a Igreja de Deus, a obra do Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo, que desceu do céu. E afundou aqui na terra. Podemos fazer uma comparação? Um pé, um pé de baobá, não é? aquela árvore, aquela árvore enorme, centenária, que cresce é, aqui mesmo. Em fundão tem uma que eu acho que 10 homens não conseguem dado as mãos, não conseguem emendar as mãos lá do outro lado, né? Ali no Palácio do Governo também tem uma. Veja, vejam só, alguém, há 100 anos atrás, plantou aquela árvore. Quem plantou, envelheceu, adoeceu, morreu, e já ninguém mais sabe quem plantou. A árvore tem vida, ela tem vida em si, dada pelo Criador, e conforme a sua espécie ela toma aquelas dimensões. Quem a plantou não poderia jamais reivindicar para si, não é, a capacidade de crescimento, de beleza e de duração da árvore. Tá certo? É tanto que a pessoa se foi e outras usufruem da sua beleza da sua grandeza, da sua sombra, não é? da sua, da sua é, é, é magnitude em meio a, a, a, a, ao firmamento, em meio à natureza. É uma coisa maravilhosa. Então, essa diretoria da igreja, com essas pessoas que a defendem, pensam que esse lapso de tempo... Que, estão, que eram para estar prestando um bom serviço na casa de Deus, eles desconhecem que esta semente foi plantada. Agora, diferentemente, foi plantada por Jesus. Dignos homens de Deus que deram as suas vidas no passado, os apóstolos, os profetas, e em nossa época... Obreiros que não reivindicavam para si os bens da igreja, os dízimos da igreja, as ofertas da igreja, as contribuições da igreja, nada faziam para tornar a igreja como um instrumento para enriquecer, para o seu bem-estar, para ele, para a família. Tá certo? Obreiros que deram, vou repetir aqui, olha, suas, suas, seus tempos, suas saúdes, suas, suas vidas, seus recursos, toda a Toda a sua existência em prol desta obra. Aí vem é, Ailton José Alves, com sua família e esta diretoria, querer reivindicar para si esta grande, frondosa, frutífera e eterna árvore plantada por Jesus. Em vez de humildemente agradecerem, não é? Por terem a oportunidade de contribuir para colocar uma gotinha de água. Ali, no, no caule ou na raiz daquela flor, que, daquela árvore, que, comparando com a baobá, é insignificante uma gotinha de água? Não. Querem abarcar a árvore e dizer, fui eu que plantei, é minha, eu domino, eu que mantenho, eu que a faço respirar, eu que, eu que a faço se alimentar. Porque é tanto que o gestor diz o seguinte, ele diz o seguinte, que quer empurrar o povo dentro do céu, e que Deus o chamou para preparar um povo para ir para o céu. Agora, imagine só vocês, meus irmãos, e me desculpem a minha, a minha insistência. A pessoa que plantou o Baobá, há 100 anos atrás, ou há mais de 100 anos atrás, será que ela tinha pretensão de viver muito mais do que essa árvore? De creditar a ela o crescimento, de creditar a ela os frutos, as flores os benefícios para toda uma eternidade em relação à sua existência, que já se foi. Então, quando eu digo que as pessoas que assim pensam na casa de Deus agem com verdadeiro resquício de idiotice, eu estou falando, segundo uma análise né, racional profunda e dentro da palavra de Deus, que essas pessoas desconhecem a grandeza, a magnitude, os planos, dá a origem, não é verdade? Os pensamentos de Deus em relação à igreja. Amanhã, cedo ou mais tarde, esta diretoria está inerte no pó e deixará uma, uma, uma péssima lembrança, diferente dos grandes homens que por aqui passaram e que mesmo depois de mortos ainda dão frutos para a glória de Deus. Então, nós, como os de Deus, entendemos que fomos chamados, preparados para alertá-los, que eles abram os olhos, se arrependam e voltem, enquanto há tempo. Eu quero aqui pedir desculpas, sinceramente, a, aos meus ouvintes, aos irmãos, porque não é emoção, não, é indignação. Quando eu começo a olhar dentro de minha visão e até onde eu posso, né, na, minha, na minha insignificante contribuição também nesta obra, me causa uma indignação tremenda. Me causa, porque é inadmissível que pessoas que conheçam a palavra de Deus, pessoas que eh, se ajoelham na presença desse eterno Deus, desse eterno Deus, Pai da eternidade, é inadmissível que pessoas que abram a sua santa palavra e queiram ministrar para uma grande assembleia, sabendo que aquela assembleia tem vidas ali que foram compradas, compradas, lavadas, resgatadas, é, é, é, custaram um alto preço. E essas pessoas quererem dominar quererem agir como fossem mercadorias. Meus irmãos, minhas irmãs, me desculpa a minha entonação, a minha tonalidade, porque isso reflete do fundo da alma do meu ser, e eu não sei ser hipócrita nem fingido, me causa uma tremenda indignação, muitíssimamente maior do que o que esses políticos corruptos brasileiros vem fazendo com nossa política. Nós nos indignamos, mas eles estão nas trevas. O Deus deles é o ventre. Não é verdade? A visão deles é terrena. Eles não dizem que foram lavados, comprados e resgatados e não pregam o reino de Deus. Agora, a igreja do Senhor Jesus, pessoas que foram é, investidas agirem desta forma, olha, nos causa tremenda, eu digo tremenda indignação. E acredito que esta indignação não vem de mim, não é material. Esta indignação vem de um conhecimento da minha insignificância, da insignificância de obreiros, da insignificância de gerações, da insignificância dos tempos e nas estações, tá certo? para criarem, manterem, sustentarem e darem o devido destino a essa igreja de Deus que a criou, a mantém e a sustenta pelo seu eterno poder e que na consumação dos séculos a arrebatará para morar nos céus. E quem não fizer por onde, como esta diretoria, a justiça de Deus, ainda que o amor queira, não dará a recompensa, o galardão, porque não soube se portar dignamente na posição para a qual foi estabelecida.